Chegou a hora, Mari Verdão! De você volta. Você que está participando conosco, a gente sempre está falando aqui as dicas. Uma dica nossa, né? Toda sexta-feira a gente dá uma dica. O final é nove. Ou seja, final nove, você tem que adivinhar os três primeiros dígitos. Não é? Exatamente. Então por que, que você me manda 1111 11? <risos> Por que, que você me manda? 55,55. 10,17. 10,28. <risos> Também não sei. Nós queremos te dar o prêmio. Hoje aqui, 160 reais. Reais pra você, ó. Eu ganhar começo? Aí. Por favor. Vamos partir. lá, então. E Atenção, Apoio diretor, Lojas Mariano. As pessoas que participaram no WhatsApp. Gira, gira, gira, gira, gira, gira. Você gira, que ainda gira. não fez o seu cadastro, gira. que tá aí me olhando. Parou. Ah, não fiz o cadastro, corre lá e faz. Por favor, o número. Regina nome. Bernardino. Regina. Final. É. Final 0835. Bairro. Bairro. Nu. Nu. Senha. 1509. Aê, Regina. 1509. É com você, Mari Verdão. Sopra os dedos pra dar sorte. Isso. Beijei aqui todos. Com fé. 15.09. Tô sentindo. Ai, meu Deus. Escuta. É agora. Valendo. Aê! Não, Regina. O Regina, ó, mas ah. eu tô vendo o seu nome ali uma vezinha, viu? É. Você pode participar aí umas trocentas. Vamos lá, a segunda tentativa minha. Vamos lá? Vamos lá. Girou, girou, girou, girou. girou, girou. Parou. Parou. Cleusa, Cleusa Santos, final do telefone, 4599, centro, a senha que ela tá palpitando é 2219. 22. Tudo bem, Cleusa, preencheu tudo ah, certinho ali, vamos aqui de 2219, 2219? Me ajude, Israel Espíndola, me ajude, oh, vamos vibes. lá, dois patinhos na lagoa, ai, ai, 19, agora, Ai, socorro. Será? É Jesus. Ah! Não! Engraçado que eu coloco a senha. Ah. O cofre que apita, que não é a senha. E eu ainda tento abrir, né? Girando. Girando. Ah, sou eu? Girando. Agora. Girando. A última tentativa é com você, Mari. Agora. Girando, girando, girando pro lado. Parei, tá bom. Parou. Parei aqui. Falei da Regina Bernardino que ela não tinha participado. E olha meu dedo, onde, par... onde parou? Na Regina novamente. A ah, sorte está com você, hein, Regina? Será? Olha a senha Será? da Regina. 4449. Aqui comigo agora, hein? Senha, está com Vamos lá. 44. 4449. Será? Ah. Não, Regina, mas ó, se fosse eu. Com... Ninguém acertou. Ninguém acertou. Mas, Regina, bateu duas vezes na sua porta a sorte hoje. Muito